adequar as exigências até janeiro de 2019. A nossa determinação foi contratada assinado por 40 países em 2013. O preço da cesta básica caiu no mês de fevereiro, em 25, das 27 capitais brasileiras analisadas pelo DIES. A maior queda ocorreu em Manaus, com baixa de 5,14%. As altas foram registradas apenas em Natal e São Luís, a cesta mais cara de fevereiro foi a de Porto Alegre Ao menos quatro pessoas morreram E outras 35 ficaram feridas Na colisão entre um trem e um ônibus no, no Mississippi, nos Estados Unidos Segundo a imprensa local O ônibus ficou preso nos trilhos Antes da chegada do trem No horário de Brasília 10h32 As principais notícias do dia A cada meia hora Bom, a pouco a nossa convidada psicóloga Rosalina Moura esteve conosco Falando sobre estresse, muitos ouvintes passaram. Fizemos transmissão de imagem pelo Facebook da SBN, Você consegue acessar lá no Boa, noite. No Boa noite, tudo no bem? Facebook. E a doutora Rosalina deixou aqui o um site Obrigado que é o, seguinte, é o Boa noite ponto Boa noite Meu nome é o Sérgio, muito boa noite. Oua. Boa noite. O Sérgio vai falar sobre o. estudo é, Então, pediu pra mim parar na garagem? ...a estudo trabalhador brasileiro do é. é a mesma desde a década de 1980? É ah, Sérgio, é isso mesmo? É isso. Nesse período ela teve variação zero, né? Às vezes teve alguns períodos em que ela sumiu... Alguns é períodos em que ela também... Na ah, obrigado. Ela ficou estagnada. E isso é um dos motivos que explicam por que a renda per capita do Brasil ficou para trás em uhum. relação aos países desenvolvidos e foi superada por alguns países perfeitos. O que exatamente se entende por produtividade? Olha, é a eficiência com que é então, uma medida de eficiência da, da economia, nesse caso é a eficiência do, do trabalho. I don't know. Uhum. Tudo bem? Ah, estou... estou ficando muito, muito. A maior parte é lá. Como é que tá a correria? Antes, Sabe é? Pensa que eu era tão feliz. É, é o mesmo compromisso, né? E aqui, primeiro, você sabe que estou falando dez meses, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem e parece que é verdade, são duas coisas. E segundo, que tem uma oposição muito chave, um orgânica, né? Uma oposição incrível no começo. Eles sabem o negócio do golpe, golpe, golpe, não passou. Mas a economia não vai dar certo, não vai dar certo, começou a dar certo. Então os caras são um desespero, do Congresso. Isso é um tempo muito grande. né? ferrado. Não tem opo né? é. ah, de imprensa. Entendeu? Então, Mas vai dar certo. Nós vamos atravessar isso daí isso tá Vamos tá. chegar no final deste ano, já muito melhor, né, muito 2018 eu comemorar. Com certeza. É. Sabe o que nós vamos chegar é isso mesmo? Vamos chegar no fim desse ano olhando para frente. Animado. Tá animado, é. Olhando já começou. Mundo modestamente, não, mas já começou, uma coisa que eu não esperava que começasse assim, agora. Muito rápido. Muito, muito rápido, porque você está falando dez meses, mas na realidade... Seis como titular. Então, é, porque eu teve aquele isso. períodozinho ali muito duro, né, que não dez podia fazer, para fazer para... nada, que não... Seis meses como titular, é. e olha o que nós já fizemos, aprovamos o teto dos gastos, uma reforma do seu ambiente, aprovamos a Druk, eu acho que estava lá, dez meses não se botava, aprovamos muito. Descimos, aprovou uma admissibilidade da Previsão na Comissão de da Nossa Justiça. Fizemos um grande acordo, a empresa Trabalhista, uma coisa do acordo da sobre a Renda Centrais Sindicais e os... Era muito rápido. Muita coisa muito rápida. É. O, o. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Mas eu tenho pesquisa na DC mais um, vai é. descendo o responsável, é. de... eu uso, sim. Pouco é. tempo. É. É. é, e, e, e... A juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. Tem que, tem que, tem que ficar na sensação de que tem razão pode tomar dianteira de você vê. O Banco Central baixou 25, depois 25. Aí o Mercado, pô, tá. aí quando ele deu aquele 75, o mercado deu uma animada. Só que aí já esperava um. Aí deu 75, é muito. 75 é muito. Aí deu um, o mercado, pô, agora vai dar um, o mercado baixa pouco. Pô, mas só um, tinha que ser um e-mail. <risos> Não, tá bom, presidente, é tarde. Deixa eu te falar, é, eu primeiro eu vim aqui, por não, não. dois, três motivos assim essencial. É, primeiro que eu não tinha te visto, né? Desde quando é, você assumiu. Acho né? Não, não, desde quando é, você assumiu. Um pouco... Quando eu assumi, não. Não, não, não, antes, não, não, não, não. antes de assumir. Antes de assumir. At... Eu tive no teu escritório o é. dez um dias antes ali, isso. quando. Estava ali naquela briga ainda, naquela guerra pela redes sociais, sei lembra tal? Né? Foi de golpe, de tal. golpe. e tal, mas tudo bem. E aí, enfim, de lá para cá, eu vinha falando com o Gedel, enfim, Sim. aí também não, não lhe oportunidade. não deu aquele problema. Com é, o também não quis como É idiota que nada do Sem e... consequência nenhuma. Você... O né? cara fez o capô e eu estou carnaval. Mas eu vinha falando de gel ali, tudo bem. Enfim, é... andei falando algumas vezes com o Padilha também, mas é. agora também o Padilha adoeceu, é. ficou é. adoentado. É. É... Enfim, aí eu fiquei meio, falei, deixa eu ir lá ah. para dar uma... É, primeiro dizer o assim, seguinte: estamos juntos. Aí o senhor precisar de mim, tá bom, viu? Tá. Me fala é... passar, esperar passar. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que tá? Como é que o senhor tá nessa situação toda aí? Eduardo, não sei o que, não sei o que. Eu não sei como é que tá essa relação. Tá esperando na hora de a defesa de um muro indeferiu 21 perguntas dele, uhum. e não tem nada a ver com a defesa dele, pois é. era pra era eu eu não fiz nada pra hoje, mas que não sobrou que todo mundo posso falar, 1, um, totalidade ele tá aí rapaz, mas é, aí. mas É, eu queria falar assim muito aqui na... Dentro do possível, eu... O máximo que deu ali, zerei tudo, o, o que tinha de alguma pendência da equipa ali, zerou, liquidou, tá, tá. liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tal, tá, tá, tá, pronto. Acelerei o passo e tirei da frente. Então, o outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, Isso, que tá aí, que o Jadel sempre estava, sempre estava. Né? E o Jadel é que andava sempre é, ali Mas o Jadel também com esse negócio Eu perdi o contato Porque ele virou investigado Agora eu não posso é, é, também complicado. É, é complicado. Eu não posso encontrar ele é, Isso, E o negócio dos vazamentos O telefone lá do com, o Bardo, com o Gedel, volta e me citava alguma coisa Meio tangenciana Não sei o que Eu estou lá me defendendo Como é que eu O que, que eu mais ou menos dei conta De fazer até agora Eu estou de bem com o Eduardo é. e... Tem que manter isso Estou oh. é. no meio é. Também é. Estou segurando as pontas Estou indo Processo, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Tá isso, isso. Né? É, é investigado. Eu não é tenho, investigado. tenho ainda denúncia. É, é, isso, é, é, não tenho Aqui, eu dei conta, de um lado, o juiz, dá uma segurada. Do outro lado, o juiz substituto, que é o cara que fica tá segurando os dois. Ou eu consegui botar então, um dentro da força-tarefa, que está também está me dando informação e eu lá que eu, eu tô para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim, bom, se eu der conta, tem um lado bom, o um lado ruim, o lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal, o lado ruim é que se vê um cara com um raiva ou com não sei o, quê, o que, tá... não, o que tá, o que tá me... Não, então ele dando tá bom, beleza. Agora o principal, que é um, ele, o que está me investigando Eu consegui encolar um no grupo Agora eu estou tentando trocar que tá em e, nessa aí Então está meio assim, eles são de férias Até essa semana eu fiquei preocupado que saiu um burburinho De que iam trocar ele, não sei o que Eu fico com medo Eu estou só contando essa história para dizer assim Eu estou me, <risos> me defendendo aí Estou é. me segurando e tal os dois lá, pelo menos, tudo bem. Mas, é um tiro. O Gedeo estava aqui, aquele negócio do, da Anistia quase não Quase, quase. que dizer fizeram Não Não, não, não. Mas se todos fizeram isso? Sim, eu sabe que eu tive até com o presidente de Lula na época, Sim. lá no dia que o PT, parte do PT, e, vai ah, Paulo Palteira não sei Sim. o quê. Eu falei assim: Ó, presidente, mas mando aí pra. Ou eu quero Sim. um aguinho, água, que todo mundo. Então, isso foi um tá. negócio que. O um negócio da autoridade era outra, né? Que é da autoridade do senhor. Gente, eu não sei o quanto o senhor está ao par assim de como de verdade está passando essas coisas. É uma, é uma brutalidade do é um negócio. O um negócio é o seguinte: há duas semanas semana atrás fez um morto que eu nunca vi falar, nunca conheci esse menino que trabalhava lá com o Lúcio na lá conheço nunca vi ninguém nosso nunca viu nunca nada o menino disse disse assim ah porque eu, eu ouvi falar do Lúcio que não sei o que eu ouvi falar de pô me rendeu um fantástico um jornal nacional e um, não sei o que uma confusão ainda bem que eu tenho um boa relação com a imprensa eu consegui rapidamente quitou foi um dia doido Pronto, pagar o pá mesmo, viu? É um Eu <risos> tudo bem. Sobre esse ponto aí estamos indo. Estamos tocando. Seguindo hoje. Estou fazendo 50 mil por mês. Então, o rapaz tá lá. Me informação, para eu dar informação. É, eu tenho uma reunião, eu tenho que falar aqui, eu falo daquilo, O brabo é. Enfim, mas vamos lá. Eu queria falar sobre, falar sobre isso, falar como é que é que eu me falo contigo, qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do GEDEL. Através... Eu não vou lhe incomodar, evidentemente, porque eu não vou, algo assim, assim, eu sei disso, por isso aqui é é o, é o Rodrigo? Ah, é ótimo. Então eu, eu, eu prefiro combinar assim, ó. se for alguma coisa que eu precisar, tá, tá, eu falo pra o se for algum assunto desse tipo aí... Funcionou super bem, à noite, 11 horas da noite, noite 10 e meia. eu venho aqui, gente converso uns 10 minutinhos, meia horinha, vou embora... Tá, vou falar de outra coisa Porra! Oh. O Henrique, como é que você tá com o Henrique? É? Você tá muito bem. muito satisfeito. Porque eu ele eu... Quer dizer, ele concorda comigo é. Digo, Então, é. o que vai acontecer é. isso Ele faz o que eu acho que eu Ele é trabalhador. Ele é, ele, é, ele é trabalhador. É. Nós todos temos. que sai difícil com o Brasil? Nossa o senhora, povo, é. É Inacreditável. Entendi. Inacreditável. Mas o Henrique vai muito bem comigo. Eu chamo ele todo. É. Eu chamo ele para trabalhar é. é. E ele gosta. Ele gosta. Ele trabalhar. gosta trabalhar. Você não chama ele para ir para a praia. Se praia. você for para a praia e chamar ele, não tem ele não vai agradar Agora se você fala, não, vamos trabalhar. É. Eu tenho. E o Henrique é muito disciplinado, lógico. Uma relação ótima com ele. Tá. Que assim, tive assim, bem, ele tudo bem. eu não sei, onde dizer assim, eu já andei falando com ele alguns assuntos, pensando é ele, ele é, é pra caramba, né? por exemplo, um dia eu falei com ele, já falei com ele, é ah, no BC, tá, tá, ele, é, não, aquilo lá, Willa, faz as coisas, ele tira fora, foda-se, eu sei que manda nessa merda. Ah, o Willow lá? É, aí que um né? Então, aí que eu, aí que eu quero. Tá? Um dia eu falei assim, Ei, precisa de mexer na Receita Federal, porra. Ah, ir, tá tanto tempo aí. Pô, Ou um outro cara aí, mais dinâmico, pá. Um monte de coisa para fazer. Isso, não não, não, não. posso mexer. Tá? Aí, BNDES. BNDES é o planejamento. Oh, mas foi você que botou a Maria Silva lá, pô. É. Não, não, não, mas se eu é outro Se eu alguém E até acertou e tal E ter alguma sintonia contigo Para quando eu falar com ele, ele não jogar mas, Ah não, presidente é tão eu Não deixe, não quero Não quero. Pô, vai tão é um banana aí, você não manda a porra Aí <risos> então, por eu falei com ele Por o Cade. Aí era o... o presidente do card ia mudar, né? Mudou, sei lá, botou alguém aí Já, já mudou, já botou? E... Aí eu falei Ei, pô, o presidente do card tem que botar... Ah, isso aí não... não quer dizer o seguinte Resumindo é... é. Eu também não sei se é hora de mexer alguma coisa, porque dentro do contexto geral, eu também não quero importunar ele, também é, é, eu não, se eu for mais, eu trabalhei com ele quatro anos, se eu for mais firme nele, eu, pô, eu que, eu acho que ele corresponde. que ele corresponde. E... 100, 100, 100, 100, 100. 100, 100. 100, é o meu e o até voltando um pouco ao caso do Eduardo na época, onde. Ah, oh, briguei lá e tal, pá. Ó, oh, agora tem que ver se. Enfim. Tudo bem. Aí ele. Uns 15 dias antes dele eu perdi o comigo Aí ele veio e deu uma cobradazinha em mim. Oh, tem que trabalhar, né, não sei o que e tal não é assim também não é assim não ah, puta que pariu deu aí ele, aí o Eduardo uns 15 dias antes não é assim não, pera aí pô. não, porra", ele é zone, ele pô, ele usou antes pô, você tá com a Ferrari aí? porque ele se referiu que ele ficou é, Fazenda, Banco Central né? o Banco Central perdeu o status de, de, de, de ministro, né pô o Henrique ficou muito prestigiado. Peraí, o Henrique também não, não vai sair fazendo. Assim e é só, não sei se eu te dar um toque em relação a isso, em relação a, eu não sei o quanto eu vou mais filho do Henrique, o quanto eu deixo ele com essa pipineira dele aí e tal. Enfim. Se ele joga pra cima de você, eu posso bancar e dizer assim, não, não, não, qualquer coisa eu falo com ele. Pronto, qualquer coisa. Ah, isso. Então. Ah, lógico, lógico, lógico, lógico. Eu não vou Eu não vou falar nada descabido. Eu não nada descabido. Agora, despedendo do CAD, não sei se. Mas isso seria é importantíssimo simples dentro do CAD. Ponta firme. Já foi, já foi, já foi, já foi, em janeiro agora, e aí eu não sou, eu não sou, eu falei para ele, ah. tá dizendo, já foi, foi nomeado presidente. Tem tem conversa tem que ser, cara. eu não sei, então, então talvez, então, por exemplo, agora, tá o presidente da CVM, para trocar, não trocar, é outro lugar, tem um e aí eu queria assim, se eu falo, mas é que se eu falar com ele e ele empurrar para você, eu poder dizer: não, não, não, não, peraí. Não pode fazer, pode, pode. É, pode fazer, é, é só isso é que eu queria ter esse alinhamento pro ele não ficar e para ele perceber que nós temos. Precisa explicar. O que é que você, então? O que você tá falando? Você vai pegar a palavra? Eu falo, é bom. Pronto. Então, quando eu, digo, mas quando eu digo de mais firme, Henrique, é isso. É falar, Henrique, porra, mas você vai levar, você vai fazer, fazer isso? Vou, ah, tá bom porque aí ele vem. Não, então pronto, é esse alinhamento só que eu queria ter. Bom, pode, pode em, em, em todos os. Em termos mais amplos, assim, genérico, ter esse alinhamento vai dizer assim, ó, quando eu falar um negócio, porra, pelo menos vai consulta lá, vê. Eu queria te acercar o negócio do BN10 lá, daquela operação. Sim. O me falou que esteve é, né? todo o empenho, Pois é, pois é. Não sei exatamente uhum. uhum. é, né? quem mais. Não, o Rafael foi E eles o fora. Não deu de um um do jeito, mas deu do outro e e pronto, deu certo. eu está acabando, Eu chamei e ela veio explicar, aí, está é, o BN10 está bem travado. Esse negócio do BN10 é outra. influência que é que que que tá... Hoje, quem? Maria Silva está falando com quem? Mas que está que... que... problemático. Viu? Então. Tem dois servidores está Estão com os bens indisponíveis. São fácil de envasar. Outras vezes os outros caras não podem deixar. Vocês medo de mexer em qualquer coisa. Está com uma. De 150 picos. Isso aí que merece, ele Então, é isso é que eu quero. Pá. E se ele escorregar, eu digo: ó. Então, consulte. Consulta lá. Consulta, é, consulta e me fala. Que eu sei que o Fred. bom canal de cómica é o que eu fiz, olha. O aqui, Jadel. você tem visto ele? Ele ele? como é que ele Exatamente. A não vai voltar. Como é que vai financiar 2018? Não sei. Apesar de tudo mal, que a economia e tal, etc, etc Eu acho que tudo vira bem a economia, Com certeza Não tem nenhum, é, é casa que falta pão, não tem nenhum, não é? Assim, não tem nenhum remédio melhor do que as coisas bem financeiramente, todo mundo acalma, todo mundo, então... Certo, então, mas... então, no TSE, como é que tá? não aquele troço, tá, que o Guilherme... ...o um troço meio maluco, eu não sei se era lá... ...o que eu acho que não passa, o negócio da companhia, essa ação, não passa, porque eles têm uma consciência política... porra, mais um brasileiro primeiro segundo termo... ...terceiro, não é a improcedência da ação. ...a vida uma só no negócio dos direitos políticos, mas é mim uma você tem essa teve recurso, até o recurso do PS, uhum. é o recurso do supremo. Isso daí já terminou mandar. Né? Eu não vou fazer isso. tá bom. Espera Puta é. que pariu. Esse emborrecimento você está tendo também, né? Ah, é duro, né, o presidente? que o seguinte. É igualzinho a senhora aqui também, né? A gente fica igual equilibrando aqui as prato, né? Um monte, porque nós não temos só isso, tem a empresa que tem um concorrente. Tem os Estados Unidos, tem, tem, o, tem o dia a dia, tem a empresa. E aí você ter, tem que parar tá por conta de resolver coisa. Eu falo lá pro procurador, lá, eu digo, oh, ô doutor procurador, se alguém é me investigar, não tem problema. Mas não fica dando só alavanco, não. Não fica é, dando só alavanco e fazendo medidas é, é, temperadas. É divulgando a imprensa, e fazer. Falou, doutor, é o seguinte, eu posso estar certinho, mas eu vou chegar lá morto. De tanto só lavando que o vai me dar, se eu tiver 100% certo, eu morro. Para com isso. Da última vez eu até falei, eu falei faz um favor para mim, me denuncia de alguma coisa. Eu falei, mas eu não tenho nada para te denunciar. Eu falei, mas inventa, inventa, me denuncia, para de mim, para de mexer que eu não aguento. Se eu senhor ficar ele desse jeito, ele só vai me quebrar. Falei, Puta que pariu e eu sei que é o seguinte. Mas ah, tudo bem, nós é somos um do Coro Grosso, né? É. Vamos lá, estamos como se, se diz. Avançar, né? ah, ficar a vida toda assim. É, tem, tem que.. Como se diz? os pés no chão também, lógico que a gente. Ah, passar, passar, vai, vai, vai passar. É. Ah, faltando, talvez, né, Pedro? Quando tava ali. Falando da anistia, do negócio da autoridade, a gente tinha um, um, uma coisa objetiva para lutar pelo que, né? Não. Ó, estamos tá lutando, trabalhando, ó. de repente tinha que pensar, porque se não for atrás de algo objetivo, esses meninos, eles não têm juízo, eles não param, eles vão ficar, o povo, o povo, porque um delata um, que delata o outro, que delata um, que delata o outro, e a delação uma verdade, não precisa provar nada, não precisa nada. E aí chegou lá. e você sabe o negócio, que é o seguinte, eu até perdoo o... Já teve uns 4, 5 que delatou nós. nosso, coisa fúria, coisa que tru... não... Aquele Sérgio Machado, nós nunca vi esse cara na vida. Mas eu vi o vídeo, eu fico pensando que fala assim, fala aí da JBS. Não, eu não tenho nada. Ah, mas então, então vai preso. Então fica, ou vai embora. Não, eu não conheço esse povo não. Lembra, de... senão assim, não fecha Eu vi o um vídeo, o um pobre coitado do Sérgio Machado, Que eu não conheço, ele comemorou Era o último capítulo, era o JBS Então agora fala Aí ele decorou assim, ele leu um papelzinho lá Tal, tal, tal Quando acabou, ele falou Ah, acabou, tá no vídeo É, falando de JBS, coitado Eu nunca vi, nunca passamos perto da, da Petrobras Da As Petros não nunca vi o Sérgio Machado na vida, nem ele, nem os filhos dele, nada. Mas o procurador vira, fala, senão... É, quando você vai, vai. Fala, lembra de alguma qualquer coisa assim. Aí o cara vai... ah. Eu ah. Foi poder os eu não... Eu, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. eu fiquei mais de um menino, um... uma dessas operações, que estava preso, ele contando, ele teve que falar alguma coisa nossa. Ele contando, é que dá dó do cara mesmo. Né? gente, vocês não sabem. Eu fiquei 15 dias no milhado na cadeia, porque eu não tinha nada para falar pra vocês. Aí foi, foi, foi, foi. Eu falei. É. Você olha pro cara e fala, caso, de tudo que aconteceu conosco até agora, tem só um tal do pique, que é procedimento investigativo criminal. Não tem nada, não tem uma prova Não tem um dinheiro meu no exterior que eu depostei Não tem uma... No uma... dia que aconteceu, eu estava nos Estados Unidos Eu liguei para o meu advogado O que, que é isso? Ele também não sabia, não é que lista Ele falou, não, Joel, o delegado aqui disse que não se preocupar não é, é, é um pique É um procedimento investigativo Criminal, é só um procedimento investigativo e, ah, Tá bom, meia hora, falou, bloqueou as contas Hã? Passou mais meia hora, oh, os bens estão bloqueados que coisa que não é problema Aí passou uma meia horinha Estão recolhendo os passaportes Não pode viajar Não pode? viajar, tá louco? Daqui a pouco eu não fui um O processo eu é preso Foi onde corri lá no procurador Dei um seguro garante de um bilhão e meio E aí pronto, resolveu o meu problema que você imagina se eu não consigo fazer um negócio desse? Então, é muito desproporcional Então eu acho... Presidente, assim, tem que criar, não um é. sei o que também, alguma agenda, alguma coisa. Eu estava lendo o PSDB, né? Esses... Agora estão se mexendo, né? Dizendo, não! Agora, não! Isso! Começa a um entrar muito, fala contra. E daí começa a dar uma solução. eu não vou tomar mais seu tempo, não. Obrigado. Te ver aí. Eu... Adorei te ver. Nós estamos combinando o seguinte, ó, primeiro, precisando de alguma coisa me fala, viu? Isso, estou dizendo. Segundo, estamos lá, nos defendendo. Terceiro, o negócio do Henrique, ótimo. E, enfim, se surgir alguma curiosidade, e se for urgente, eu... Eu gostei desse jeito aqui. Eu venho dirigindo, nem venho, venho com motorista, eu mando dirigir também a senhorita identifica, se identifica. Se identifica, se identifica né? é, eu tinha comunidade de vir com ele. Ah, você é sozinho? Eu vim sozinho, mas aí eu liguei para ele, era 10h30, é até por isso que eu ia trazer um civit, aí deu 9:50, mandei mensagem para ele. Aí ele não respondeu, deu 10 5 eu liguei para ele, ele falou, cadê eu falei: "Cadê? O puta, eu tô num compromisso aqui, vai lá, fala eu passei a placa do carro. Sim. Eles fui chegando, eles abriram, eu nem dei meu nome. Ah, fui chegando. É, é. Não, foi chegando, eles viram a placa do carro, abriram. Entrei, entrei aqui na hora. Funcionou oh. é, é. super bem. É. O senhor não vai mudar para o outro? Não mudei para o outro, não. Eu pensei que foi uma semana lá. Caiu o monitor. Primeiro, tem que estar embaixo, né? É uma biblioteca. Ela apresentou. Isso, conheço. O TR, Luiz. Tem oito, dez. Tem cozinha tem uhum. uma sala de abvellir naquele lugar que eu fiz do não de dormir estou que dormir não tem não sei não tem então, eu não é sei uhum. daqui é. não sei voltei você está acordado na sua casa e também não voltar para dia não voltar fui para Bahia três dias e que na Bahia eu não estava 3нимos não aguentei este é oplin mas é senhor de porque um, é ele é muito frio, né? Aquele é vidrão. Muito, é, né? É. Como é que a Dilma aguentava ficar sozinha Nossa. lá? Nossa. Ó, deixa eu ir embora. Você é, tá é. Tô bem velho? Tô bem. Deixa eu pegar aqui. alimentar. Tô bem. emagreceu. isso, e me alimentando bem, comendo mais saudável. Eu não estou é comendo pouco, não. Estou é comendo bastante, Sim. mas coisa mais saudável. Menos, menos doce, menos industrializado. a é isso é muito É, é. Está certo aqui